Um certo dia, numa manhã, Apareceu um comunista teu. Ninguém podia imaginar que alguém fizesse rir tanto de uma piada. Quando a chibata ele lembrou. A marinha se irritou, e o encheram de porrada E seu nome era Barão de Tararé Sua piada se espalhou e todos vinham rir Do brilhante comunista redator, que tinha tanto Um certo dia na redação do seu jornal, pois entre sem bater, ninguém podia sacanear. O nosso presidente era o Getúlio Vargas e comunista do partidão foi mandado pra prisão deixando crescer sua barba e soltaram o barão de tararé sua piada se espalhou e todos vinham rir do brilhante comunista redator que tinha Do novo, quando acabou, pra vereador ele se candidatou, gritou: Mais leite e mais água, mas menos água no leite, era o lema da campanha, vitorioso na eleição. Disse que um dia é da caça e outro é da caçação E caçaram o barão de Tararé Sua piada se espalhou e todos vinham rir Do brilhante comunista redator Que tinha tanto certo dia, mais uma vez Voltou a cena, nosso nobre plebeu Na última hora que conseguiu A vida pública concluiu É uma continuidade da privada Disse que o mundo redondo é mas está ficando chato Prevendo uma quartelada E assim morreu o Barão de Tararé Só em seu apartamento em 71 E até hoje as suas piadas fazem rir Depois que ele caiu homenagem do Barão de Munchausen ao nosso Aparício Torelli, o Barão de Itararé.